A aprovação de crédito para seus clientes é muito lenta? Que tal uma ferramenta de política de crédito automatizada? Se há o 360, menos erro humano, mais produtividade.